Essa daqui é a carne mais cara do mundo. Mano, qual será que é o preço dessa carne? Meu nome é chefioto, e antes de mais nada, bora abrir esse negócio que era tão chique que eu achei que eu tivesse abrindo um iPhone. Então essa carne é muito cara pra tu achar que tá abrindo o um iPhone? E nossa, dá uma olhada nisso Pra quem não sabe, esse é um Miyazaki Wagyu A5 A carne mais cara do planeta E ela é linda desse jeito porque as vacas recebem massagem e ouvem até música clássica E sim, esse bife me custou mil reais Uma facada no peito Mano, é claro que essa carne não custa mil reais, né rapaziada? É só o cara fazendo o vídeo pra as pessoas acreditarem que a carne custa mil reais Já chupei limão? Eita, ela chupa sem fazer careta Que papo é esse, Jonas Felipe? Vou até parar de assistir esse vídeo E hoje vamos ver qual garganta aguenta mais Quer colocar tudo na garganta? Tudo na garganta Não, mas eu queria o pretão, pô Mano, olha as ideias desse cara, rapaziada Para, amor <risos> Nem me machuquei Vibrou na, na campainha Vamos moldar a cabecinha primeiro? Vamos. Tá eu começo pela cabecinha assim, mano. Eu também. A cabecinha é a melhor parte, porque fica tipo melzinho. Mano, já vou até parar de assistir esse vídeo, porque eu já tô imaginando coisa até demais. Eu tomei um socão do meu melhor amigo e acabei ficando banguela. Por sorte, achei... Mano, que azar o teu, hein? De quebrar o dente. tentaduras no meio do nem ia ficar mais banguela. Até eu tenho uma ideia bem melhor. Coloquei delicadamente na mesa, e e separei os pedaços de fã. Depois que eu tesouro eu cortei nas medidas certinhas e dobrei no lado certo. Com a agulhinha branca eu costurei o meu buraco lá de trás. De... Mano, que papo é esse cara? Mano, eu vou até parar de assistir esse vídeo. Você sabia que se pegar um litro de água. Mano, o vídeo mal começou e o cara já tá pegando água da privada. Que nojo. Colocar em uma panela 3 colheres de maisena Misturar até dissolver a maisena Adiciona uma colher de bicarbonato e leva ao fogo Mistura bastante até ficar nessa consistência Retira do fogo e adiciona 2 colheres de cola branca Só mexer até a cola se misturar Vai render 1 litro de cola branca por menos de 3 reais Se você não sabia, me segue para mais dicas Mano, que tutorial mais bosta Mano, o cara ensina a fazer cola com a própria cola Meu Deus do céu Esse mongolade voltou e ele vai ensinar como fazer um delicioso misto quente Então bora lá Mostra pra nós como que isso faz um delicioso misto quente Primeiro passo, pegue o pão de forma Esse daí não né cara, esse bem que tá na tua frente Pega o que tá na tua frente O PÃO!!! Pega... Oh meu Deus do céu Pega o que caiu, o que caiu Isso daí nem é um pão animal Mano, o narrador já tá puto Com o pão certo é hora de pegar o queijo e também o presunto Agora você, pra onde é que tu vai com isso? Meu Deus do céu, o que que tu tá fazendo macho? Mano, explica direito pro cara esse tipo de presunto não, doido. Sai da minha frente, sai. Misericórdia, meu Deus do céu. Isso. Mano, por que tu não explicava antes pro cara qual era o presunto certo? Agora é hora de passar manteiga no pão. Mas tira do saco, né, Anta? Assim não! Mano, vou até parar de assistir esse vídeo porque o narrador não explica direito pro cara. Eu tava querendo mexer no meu celular no banho e não conseguia, até que eu tive uma ideia. Conta tua ideia pra gente, mano. Pra isso, eu precisei do meu celular e um pote. Tirei a capinha do meu celular, abri o pote e coloquei lá dentro. Fechei o pote e o celular ficou dessa forma. Furei o meu fundo, passei o carregador e conectei no celular pra poder carregar. E agora, depois dessa ideia maravilhosa, eu posso usar o meu celular enquanto eu tomo meu banho. Mano, que ideia incrível que tu teve. Às vezes você tá na sala de aula morrendo de sono e não tem onde dormir, mas relaxa que isso é bem fácil de resolver. Pra isso... Mano, ajuda nós aí, porque eu adoro dormir na aula. 3 você é de meia, feijão e o prendedor de saco de pão. Primeiro, abre a sua meia e enche o seu buraco cheio de feijão. Mano, que papo esse de encher buraco. Até ficar cheio e bem fofinho. Depois, com o seu prendedor de pão, é só você fechar a sua meia bem direitinho e pronto. Agora você pode dormir no meio da sala de aula de uma forma bem gostosa e quentinha. Mano, obrigado pela ajuda. Passa, caixa o rolo, tá descansando. Suco de... Esse papo de rolo descansando tá meio esquisito Suco de tomate, 10 gramas de queijo Eu acho que aí não tem 10 gramas de queijo, cara Vai é estudar, pô Coloca lombo, Vocês tão ligado que é a... Coloca creme X, coloca bacon, coloca parmesão E agora aquela picada de orégano, né? é você, Não vai ficar nada E essas ideias erradas aí, mano? 300 graus, 3 minutos Galera, gostaram da nossa pizza de lombo pato -piri? Fala aí Olha aqui, mano Você quer que eu me queime todo o vídeo, é? Tá doido? Então tu se queima nos outros vídeos pra ganhar seguidores, é? E aí rapaziada, vocês gostaram do vídeo? Me fala aí se vocês gostaram do vídeo, beleza mano? Mas se inscreve nesse canal, deixa o like nesse vídeo E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo desse canal, mano Que os vídeos desse canal são muito top E muito obrigado pelos 600 inscritos, rapaziada Eu tô muito feliz, mano E agora a nossa meta é bater 700 inscritos e é isso, valeu, falou e fui.